Então vem, cá, mãe, vem cá, vem cá, mãe, vem cá, vem cá. Ô, meu amigo! <risos> Vamos lá. Onde é que tá, meu amigo? Ser, tá. Aí, Vai, olha aqui. só. Aqui, tá aí. Deixa eu me bater aqui. Ó, oh, estou aqui com esses grandes feras aqui. Vou conhecer cada um de vocês aqui pelo nome. Pode falar: Marcos Coento, Salvador, Bahia. Essa galera aqui, pessoal, são todos criadores de Curió, da mais alta categoria, direto no canal Pássaro Eletrônico, é um prazer muito grande recebê-los aqui. Falando aqui, começando por ele, eu quero saber qual é a genética que você tem, qual os pássaros que você tem de alto padrão aí, fala aí pra nós aí. Ó, oh, José eu vou falar o seguinte, eu tenho um criatório, mas eu não quero falar hoje do meu criatório. Fale. Eu quero, fala, que eu quero falar o seguinte, eu quero falar da Liga dos Campeões hum. do Nordeste, da Associação Praia Clássico da Bahia, do Torneio dos Campeões Cobrap falar desses torneios porque é, meu criatório a maioria do pessoal já conhece no Brasil então a gente tem que falar desses eventos como a Paeja do Lua que nós estamos aqui é um prazer imenso conhecer você pessoalmente Obrigado. e dizer pra você que isso aqui que é uma das festas melhores do Curió do Brasil é, é, o Lua é um cara que tá, vai ter que aplaudir de pé da Lua porque reúne 400, 500, 600 pessoas é então, uma maravilha o, o Lua né? Eu digo assim, no dia que perdemos Lua Eu acho que vai perder um, um pedaço do Curió Estamos juntos aí Marcos Coelho de Salvador Bahia é, Sou presidente da, da Associação Pré-Clássico da Bahia Sou vice-presidente vice da Liga dos Campeões do Nordeste E sou diretor de torneio da Cobrap Estamos juntos aí, parabéns pelo seu trabalho Obrigado eu por você estar aqui fazendo parte dessa grande equipe Todos nós que somos uma equipe jogando todo o mesmo time Com certeza Tá uh -huh. ah, bom?